Fala aí, galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, estou recebendo aqui a visita do meu amigo Sérgio, ex-aluno aqui do curso de drywall, né? E eu queria que ele contasse um pouquinho aqui da história dele. Sérgio, você era vigilante, não era isso? Isso, professor. Eu fui vigilante por cerca de 15 anos, trabalhando como vigilância. E não tinha perspectiva nenhuma, assim, de, de, de, de sair dessa área. Não que essa área seja ruim, mas a gente quer sempre ter algo melhor, galgar algo maior. Foi quando eu descobri o curso do, do, do revestimento laroca, o curso do Senhor Online, e ali eu comprei o curso. E a partir dali, então, a minha vida começou a mudar, porque a, a, o leque ele, ele abriu e ali eu comecei a trabalhar nessa área, foi o que me proporcionou a mudança na minha vida de uma maneira monstruosa, vamos dizer assim a mudança na minha vida de uma maneira monstruosa, vamos dizer assim. Pessoal, é uma coisa aqui que a gente quer deixar bem clara, tu viu aqui, o Sérgio falou que a área de vigilante não é uma área ruim. A área de secretário, uma, tem áreas de trabalho que não é uma área ruim. Porém, quando você trabalha de empregado, você tem aquele salário certo, né? Isso, é verdade. Tu, tu ganha 3 mil, é 3 mil todo mês. Quando nós trabalhamos com obra, pode ser que a gente não ganhe nada no mês. Mas no outro mês, pode ganhar 10 mil, 15 mil. Verdade. Bom, a gente trabalha por conta própria nessa área especificamente do dragão, que hoje está crescendo muito, tem crescido muito. A procura é muito grande. Então, se você está interessado em fazer um curso, eu falo para você com, com propriedade. O curso da Rock hoje ele, ele é um curso de ponta, um curso top. É o único curso que depois você mantém contato com o professor. O Sérgio, ele tem meu WhatsApp, os alun... todos os alunos têm meu WhatsApp. O Sérgio fez o nosso curso online. Viu lá, são muitas aulas, não são o Sérgio? O nosso curso online? Muito. Muitas aulas. Muitas aulas que tem lá. É tira a dúvida, não é isso? Verdade, verdade. Então, pessoal... É, é, fica a dica aí. Se você, se você for do Rio de Janeiro, quiser fazer um curso presencial, ou qualquer lugar do Brasil, quer fazer um curso presencial, nós temos o um curso presencial e temos o um curso online, tá bom? Parabéns, tá, Sérgio. O, o curso eu sei que te ajudou, né? Eu Sim. sei que o curso te ajudou, mas o mérito também é teu. O mérito é porque você se esforçou, você acreditou, é, você estava lá é, trabalhando de, de, de, de vigilante, estava bem, poderia se aposentar né, como Sim, vigilante. É, é mas quis algo maior e melhor na sua vida que você cresça cada vez mais. Obrigado, meu obrigado. senhor. Obrigado aí, obrigado pela tua visita. Uhum. E um abraço para vocês que, como nós, somos loucos pro